哦 Uma... De steel frame, ela é composta pela estrutura e pelas placas de fechamento. E você quer entender como é que é esse fechamento externo? Pega sol, chuva, meu Deus, Helena! Que desesperador! Internamente é drywall, eu tô mais tranquilo, os americanos eu vejo os anos toda hora. E do lado de fora, só aquelas raguinhas. Ou oh, será que não? Bom, se você me conhece, eu sou Helena Rodrigues, Conheci também como Dama do Gesso. Meu amigo, uma coisa que eu já fiz foi viajar e ver tipo de fachada. Ó, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Chile, Alemanha, tudo isso as páginas já viu, viu? Já vi, viu? viu, viu, viu, é, viu. Não vi. <risos> viu? É o seguinte. A gente tem várias opções. Lá fora, não é a mesma coisa que aqui. O que, que a gente tem no Brasil, tá? De fechamento. A gente tem as famosas placas cimentícias. Então, basicamente, a gente tem três opções que vocês precisam entender. Você tem uma possibilidade de usar placa cimentícia sozinha, ok? E essa placa cimentícia tem vários tipos de placa cimentícia. Você tem de fibra ou cimenta autoclavada, folheada, olha. Tem umas com partículas que corta no estilete com fibras de vidro. Olha, amor, tem muita placa cimentícia, tá? A gente também tem a opção de botar placa cimentícia e a placa USB, que é uma placa de madeira estrutural Excelente essa placa de madeira, ajuda muito Eu gosto muito de fazer fachada tendo ela, tá? E a gente tem a placa de gesso com fibra de vidro Que ela é nova aqui no mercado brasileiro Eu trabalho com ela já há muito tempo Eu importava até na época que nem tinha aqui no Brasil, viu? Eu trazia container, então, eu gosto muito dessa placa E a gente chama ela de Glass Matte Shearing. Então hoje em dia a gente tem já no mercado Algumas fábricas brasileiras estão trazendo ela pro Brasil Então eu não precisa mais importar, e você consegue contar. Você tem essas opções de fechamento. Além disso, a gente tem os acabamentos. Que em cima dessas placas a gente ainda tem cinco opções de acabamento. Então, cabe você estudar as placas e os acabamentos. E escolher o que melhor se encaixa pra você, com seu cliente, com seu projeto, o seu preço. Isso faz muita diferença, viu? Você tem fachada muito cara e você tem fachada muito barata. Nossa, a gente consegue fazer fachada barata. Mas tudo depende do seu cliente de você e da atrativa que você quer. Curtiu? Gostou? Não deixa de compartilhar, de dar aquele like De se inscrever no canal e de entrar na minha lista VIP aqui embaixo tururu, Que aí você vai ver o link, não deixe Te espero lá, beijos, tchau, tchau e até a próxima